o fim e toda a galera dele pro mundo de uuuu, porque é hora de aventura! E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou o Marshall Lee e vocês estão aqui no Leite no Biscoito. Hoje a gente vai falar sobre 10 curiosidades dessa animação incrível criada por Peno Art, que na verdade foi feito para... Crianças, mas acabou dominando todo mundo, incluindo o McDonald's Por que do McDonald's? Porque o McDonald's tá lançando agora, para ser bem exato Uma linha de bonequinhos da Hora de Aventura pro McDonald's Então se você ainda não tem o seu, corre lá E eu não tô fazendo show do McDonald's É porque os bonequinhos são incríveis! Críveis! Críveis! Mas a gente não vai falar de McDonald's, mas sim de Hora da Aventura Sendo assim, eu trouxe para vocês 10 curiosidades sobre o mundo de U e todos os seus personagens Por quê? Porque a hora de aventura tem muito além do que a gente imagina Essas curiosidades vieram de um site chamado Legião de Heróis eu vou resumir mais ou menos pra vocês todas essas 10 curiosidades E se vocês quiserem saber muito mais a fundo, então acessem o link que eu vou estar colocando aqui embaixo na descrição A hora de aventura se passa num mundo chamado Mundo de Wu Esse Mundo de Wu é um mundo pós-apocalíptico Pra ser mais exato, aconteceu a Guerra dos Cogumelos, que deu origem ao Mundo de Wu Ou destruiu o mundo e virou o um Mundo de Wu Entenda como que é segunda curiosidade é que a Guerra dos Cogumelos deixou um buraco no mundo de Wu Então se você for ver em uns episódios, você tem um planeta e uma cratera Na verdade não é bem uma teoria 100% coerente porque não foi confirmado por nenhum dos criadores Mas tem relação com isso, que após a Guerra dos Cogumelos aconteceu uma explosão e um buraco se abriu no planeta Curiosidade número 3 é que existe várias guerras dentro da história Porém, tem uma guerra que não é muito bem anunciada, que é a guerra dos cães versus iris córneos. Número 4. O Jake não nasceu de meios normais, ou seja, ele não, não teve um parto. A história diz que um bicho venenoso picou o pai de Jake na cabeça, criando uma cicatriz. E dessa cicatriz ele pss, saiu pra fora e disse, oi papai, oi mamãe, eu sou o Jake. Farm World é um mundo... Dentro do mundo de Hulk É uma realidade alternativa O fim deseja que o personagem Lish Que é o mal encarnado na história toda Desaparecesse, nunca existisse Nem nada disso Quando ele deseja isso Acaba se rompendo um elo E criando uma realidade alternativa Essa realidade alternativa Chamada de Farm World É uma realidade comum Como se fosse nosso planeta Terra Vocês já ouviram falar da Terra de Ah, ah, oh. Assim, você sabe que a terra de U uh, é a terra normal de Hora de Aventura Então a terra de Ah é a terra onde tudo é oposto Então a gente tem vários personagens que eram meninas em um mundo e ficaram meninos em outro Tipo eu assim, porque no outro mundo eu sou uma moça Vamos aos nomes Finn vira Fiona, Jake vira Cake Princesa Jujuba vira príncipe Chiclete Lady Iris vira Lorde Monochromicórnio Rei Gelado vira Rainha Gelada E Marceline vira eu, Marshall Lee Simon Petrikov Você sabe quem é esse personagem? É o nosso queridíssimo Rei Gelado Queridíssimo Nosso Rei Gelado nem sempre foi um cara ruim Ele era um cara nice mas ele encontrou essa coroa que a princípio ele nem acreditava em magia. Quando ele colocou a coroa para brincar com sua esposa, que sim, ele era casado, ele começou a ficar louco. E daí a merda toda aconteceu. Sobre a origem da princesa Jujuba? Bom, ela é uma gosma. Não, não, sério, ela é uma gosma. Benoard coescreveu o roteiro onde ele diz que, que a princesa Juba veio de uma meleca onisciente. Uma meleca poderosíssima, Então meio que ela é mais velha que todos os outros personagens por conta disso que ela é velha e melequeza Hanson Abader Sabe aquele vampiro, o homem, que não sou eu? Então, muita gente não sabe, mas ele já foi humano Ele se transformou em vampiro graças a mutações relacionadas a materiais e resíduos nucleares Sabe o Gunther? Aquele pinguim Ele representa todo o mal o próprio Ressalabader disse isso, então vamos acreditar nele, né? Bom, pessoal, é mais ou menos isso. Eu dei uma resumida geral nos 10 textinhos que tem relação com as curiosidades de Hora da Aventura. Pra você que é fã de Hora da Aventura, eu espero que tenha ajudado em alguma coisa. Mas se você é fã, talvez não tenha ajudado. Nossa. Voltando. Bom, pessoal, é isso aí. Bom, pessoal! <risos> Bom, pessoal, é isso aí. Eu realmente espero que vocês tenham gostado do desenho. Esse desenho é feito especialmente pra você, Vitor. Muito obrigado a todos vocês aí do outro lado, meus Cook Monsters lindos do coração que participaram da promoção. Foi muito legal ter vocês se inscrevendo, Curtindo, comentando. Alguns vídeos vão vir com bônus especiais, então você, Cookie Monster, que gosta, que assiste, que compartilha e tudo mais um pouco. E pra você que ainda não é um Scoop Monsters, então se torna um Cook Monster. Esses vídeos são especiais pra vocês, com coisas que acontecem ou coisas separadas. São coisas que vocês não veem. Até vocês não veem. Não se esqueçam de curtir a fanpage do canal, me seguir no Instagram e me seguir no Twitter. Se você ainda não deu o seu joinha maroto, dê ele aqui embaixo. Porque isso ajuda muito na divulgação do canal. E se você aí do outro lado ainda não é inscrito, então se inscreve pra receber as notificações e ficar de olho em todos os vídeos que eu já fiz. E vou fazer Até a próxima e falou.